Estamos começando mais um Trabalho em Revista, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Mato Grosso. Você confere neste programa. Como é o trabalho dos cuidadores de idosos e a capacitação para se tornar um: É Sobre alimentação, é, higiene, é, as atividades físicas. Trabalhos considerados perigosos. Veja quando o trabalhador tem a garantia do adicional de periculosidade. No estúdio. Vamos falar sobre saúde e as condições de trabalho com a fisioterapeuta Lilian Garcia. Tudo isso agora no Trabalho em Revista. Com a população vivendo mais, Muitos chegam na terceira idade precisando de cuidados extras. E a profissão de cuidador de idoso acaba sendo uma grande oportunidade de trabalho. Aos 94 anos de idade, Dona Laide sofre de mal de Alzheimer. Devido à doença, ela passou a necessitar de cuidados especiais. Há seis anos, Eledir é quem cuida dela. A convivência criou um forte elo de amor. Porque nós sempre estamos juntos trabalhando. Ou oh, brincada, nós estamos juntos. Eledir trabalha como cuidadora há 24 anos. Apaixonada pelo que faz, ela conta como é sua rotina de trabalho. De manhã, quando a gente acorda, ela toma um banho, aí ela trago ela para a cozinha para tomar o café da manhã. né? Em seguida, tem os medicamentos, que eu administro todos os medicamentos, assim, com tem tudo, tem um horário, né? Para a gente ser seguido, a gente segue. Normalmente a gente desce para tomar sal, logo em seguida, lá pelas nove, depende muito dela. como Quando ela acorda mais disposta, a gente desce, toma um sol No mais, quando ela não está disposta, a gente fica mesmo aqui, quando ela está muito sonolenta, a gente fica fazendo alguma atividade, sabe, aqui mesmo. Mas sempre a gente está fazendo alguma coisa. Para a filha da dona Laide, poder contratar uma cuidadora lhe dá uma tranquilidade a mais. É muito bom, porque como que eu faria se fosse só... Né, se não daria conta, então ela realmente, a Tata, principalmente, é uma pessoa assim que eu saio despreocupada, porque eu sei que ela vai estar ali com a minha mãe como se fosse eu. O IBGE aponta que a população idosa dobrou nos últimos 20 anos no Brasil, revelando a tendência de envelhecimento, o que tem despertado o interesse de trabalhadores pela profissão de cuidador. Como Telsa, que trabalha como lavadeira. Mas resolveu se matricular nesse curso de capacitação para cuidadores de idosos. E eu resolvi fazer esse curso porque eu trabalho lá. O motivo de eu trabalhar lá, as pessoas me procuram muito na minha casa, né? Até chamada de enfermeira, diga eu não sou, mas do que eu sei eu vou lá oferecer para eles. Então aí a minha parceira, minha amiga de trabalho, ela falou desse curso para mim. Né? Aí eu me interessei, porque aí eu vou ter mais prática, mais conhecimento para poder estar fazendo alguma coisa para eles. O curso que Telsa fez foi realizado pela Pai em Cuiabá, com aulas semanais, onde os alunos aprenderam um pouco de tudo. É sobre alimentação, né, como, como auxiliar né, é, é, essas questões, é, higiene, é, as atividades físicas, então destacamos a, as atividades físicas tanto para a pessoa cuidada quanto para o cuidador mesmo, né, que tem que estar tá bem para lidar com uma outra pessoa. Mas mesmo com a capacitação, o curso não garante os direitos específicos a esse trabalhador, já que a profissão de cuidador de idoso ainda não é regulamentada. Quanto aos direitos que esse trabalhador não tem, são alguns aspectos que o legislador considerou desnecessário estender para essa categoria. É como, por exemplo, a participação nos lucros e resultados, porque esse trabalhador, por trabalhar no âmbito familiar, cuidando né, da pessoa dentro da, da, da residência, não trabalha para a empresa a família não tem lucro. Ou seja, sem reconhecimento legal e nem a existência de um sindicato que os represente, esse profissional tem apenas direitos básicos previstos na Constituição Federal. Mesmo diante disso, para ele dir, o maior reconhecimento não está em votação no Senado. É poder saber que eu faço a diferença é, quando... É a minha, a minha dedicação com ela, o meu carinho por ela e saber também que ela tem a mesma, o mesmo sentimento por mim, né? Isso me ajuda, e... a me deixa mais feliz. Uma situação que o trabalhador deve ficar atento é quando ele atua em um ambiente considerado perigoso. É muito importante utilizar os equipamentos de proteção individual, conhecido como EPIs. Além disso... A lei garante um extra ao salário, que é o adicional de periculosidade. Entenda as principais atividades que se enquadram nessa categoria e como se aplica o adicional. Tobias atua há um ano e seis meses como chefe de pista nesse posto de combustível. O local é perigoso, por ter como principal produto substâncias explosivas. Além de usar os equipamentos de proteção, o funcionário recebe um adicional no salário por isso. Recebo sim, geralmente é um 30% do salário. Assim como o adicional em caso de horas extras, o cálculo é diferenciado. No caso, a periculosidade também entra no cálculo da hora extra, porque ele está exposto durante esse período que ele trabalhou em hora extra, também está exposto, então também tem que entrar no cálculo. São consideradas atividades perigosas aquelas em que o empregado é exposto a risco de morte, ou seja, quando ele tem que ficar em contato permanente com substâncias inflamáveis. E redes elétricas, por exemplo. Quem determina quais as profissões que oferecem esses riscos é o Ministério do Trabalho. Vigilante armado passou também para os motoqueiros, os que trabalham de fato como motoqueiros, uhum. por 50%, e agora já está começando a haver uma tendência, mas ainda não está regulamentado para para obrigação de pagamento para quem trabalha com altura. Para determinar se existe comprovação da periculosidade, deve ser realizada uma inspeção no local do serviço, por um médico ou engenheiro do trabalho. Esse laudo avaliará também as circunstâncias ao redor do estabelecimento. Se eu tenho a borracharia do posto de gasolina dentro da área do círculo de influência, da área de abastecimento, tá? Esse borracheiro, mesmo não manuseando isso, inflamável, não tendo contato nenhum, ele tem direito à periculosidade. Por quê? Porque ele exerce a sua atividade dentro de uma área prevista em lei... Assim como é garantido o adicional para aqueles que estão em uma condição perigosa de trabalho, há também a necessidade de uso obrigatório de equipamentos de proteção individual, os EPIs. Caso o trabalhador se recuse a utilizar esses equipamentos, está cometendo uma falta grave, podendo sofrer uma punição por isso. O livro comemorativo dos 25 anos do TRT de Mato Grosso já está disponível em formato digital. Essa e outras notícias você confere agora, no Giro da Semana. O livro comemorativo dos 25 anos do TRT foi assim. Vidas, olhares e personagens por trás dos processos trabalhistas em Mato Grosso já está disponível na plataforma digital. A obra, lançada em dezembro de 2017, está liberada para download gratuito em PDF para ser lida em qualquer tela. São 145 histórias, contadas com uma linguagem leve e envolvente, que registram cerca de 80 anos de trajetória da Justiça do Trabalho mato-grossense. Estão abertas as matrículas para o curso de pós-graduação e atualização em Direito e Processo do Trabalho. O curso é oferecido pela Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a Matra 23, em convênio com o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. As inscrições podem ser realizadas das 8 da manhã às 4 da tarde até o dia 16 de fevereiro na sede da Amatra, no prédio administrativo do TRT de Mato Grosso. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail amatra23curso.gmail.com E nós continuamos trazendo o que foi destaque em nossas redes sociais em 2017. A e fala dos posts mais legais no nosso perfil no Facebook. Oi, Ezequias, é isso mesmo, continuando a série dos melhores em 2017 na nossa página do TRT no Facebook. E eu já começo perguntando se você tem o hábito de chegar atrasado em tudo. Tem? Se tem, dá só uma olhada neste post aí que mostra exatamente isso. A pessoa que chegava atrasada em tudo. Chegava atrasada no Crush, no Enem e, é claro, no trabalho. E neste último caso, pode ser ainda pior a falta de pontualidade pode até dar justa causa. Este foi um post que deu muita repercussão no ano passado, mas a dica segue imprescindível na vida profissional para sempre. Agora eu mostro um post incrível que fala sobre a evolução, como ensina o mestre Goku. Evoluir sempre é a chave do sucesso, inclusive no trabalho. Não parar no tempo, se capacitar, procurar compreender e seguir as tendências do mercado. São questões que podem fazer a diferença para o sucesso profissional e mesmo a manutenção de um emprego. Viu só? A nossa página do TRT no Facebook dando dicas incríveis para se dar bem na área profissional. E se você que nos assiste também quer ficar bem informado sobre direitos e deveres trabalhistas, então curta agora mesmo o nosso Facebook e siga a gente no Instagram. Então é isso. Por hoje é só. Semana que vem eu estou de volta. É com você, Ezequias. Obrigado, Júlio. No próximo bloco, a fisioterapeuta Lilian Garcia fala sobre alguns benefícios que a ergonomia aplicada ao ambiente de trabalho proporciona para a saúde. A gente volta já. Esta é uma fatiadora de frios. Durante anos, ela tem sido uma máquina exemplar, orgulho da casa. Mas o tempo passa.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 Bem-vindo de volta ao Trabalho em Revista. O local de trabalho é lugar de se ganhar a vida e não de se perder saúde. Pensando nisso, a gente conversa agora com a fisioterapeuta Lilian Garcia. Lilian, obrigada pela sua presença aqui. Como manter a saúde no local de trabalho? Olá, obrigada a vocês pela oportunidade de estar vindo aqui falar a respeito de como a gente manter a saúde, ganhar qualidade de vida no ambiente de, de trabalho. É, com o avanço da tecnologia, a evolução da informática, a gente teve algumas mudanças no cenário dos processos de trabalho. É, nós tivemos algumas mudanças é, positivas no sentido da gente ganhar produtividade, ganhar eficiência, ganhar agilidade. Mas, em contrapartida, a gente tem alguns aspectos negativos que estão relacionados com o uso inadequado e prolongado do, dos computadores nos postos de trabalho, que nós chamamos de postos de trabalho informatizados. Queria que você desse exemplo, Lilian, assim, desses malefícios. Assim, o que, é que pode acontecer e o que, é que vocês, profissionais dessa área, já encontram? Então, quando a gente se depara com um posto de, de trabalho informatizado, o que a gente vê como malefícios é a permanência por muito tempo na posição sentada, na manutenção de uma postura estática, muitas vezes uma postura inadequada durante toda ou a maior parte da, da jornada de trabalho. É, a gente permanece com os olhos vidrados em uma tela né, isso causa cansaço, cansaço visual. E além disso, a gente tem o problema de dores musculares por uma manutenção de uma postura inadequada. Vocês já observam isso, Lilian, em, em gente jovem, quem está começando nesse, nesse, nesse ambiente informatizado... Uh, ou só as pessoas com mais idade, só com, com o tempo é que isso aparece? Na verdade, o que, que a gente tem? O nosso corpo, ele se adapta às condições que a gente impõe a ele. E ele se adapta tanto às boas condições quanto às más condições. É óbvio que quando a gente tem um maior tempo de exposição, né, os riscos de, de a gente desenvolver alguma doença é maior. Mas, mesmo no, no início da carreira, no início da atividade profissional, a gente já pode perceber alguns sinais, alguns sintomas, como é o caso dos desconfortos musculares, das dores, que podem evoluir futuramente para uma doença relacionada ao trabalho. A gente não tem como fugir né? desse, desse ambiente, do computador, da mesa. A gente trabalha muito sentado, né? é, quem trabalha nesses, nesses postos. É, o que fazer? A gente não pode fugir uma, uma vez que esse, esse posto de trabalho informatizado ele traz alguns benefícios como foi dito aqui no início da, da nossa conversa. Que nós precisamos fazer é lidar, aprender a extrair os benefícios ou lidar de uma melhor maneira com esse, com esse posto de trabalho. Então, a gente tem a questão da ergonomia, né, que é a relação o estudo da relação entre o homem e o ambiente de trabalho e ela visa o que ela visa otimizar o bem-estar e trazer saúde e qualidade de vida para o trabalhador. Mas os benefícios da ergonomia eles não, se, ele não se restringe somente ao trabalhador. Ele, tá, ele se estende ao empregador também, que com isso ganha um servidor mais disposto, mais saudável, que vai produzir mais. Então a gente observa esse aumento da produtividade quando a gente tem trabalhadores mais satisfeitos e saudáveis. Na prática, Lilian, quando a gente fala ergonomia, a gente está falando o quê? De, de mobiliário adequado? É isso? Só isso? Não somente isso. Quando a gente fala em ergonomia, a gente fala de um ambiente de trabalho de mobiliário, mas também a gente fala de condições de temperatura, de iluminação, de ruídos e a gente também inclui na, na ergonomia a importância da gente fazer pausas durante a jornada de trabalho. Né? Por conta desse posto de trabalho informatizado, onde a gente permanece por muito tempo na posição sentada, a gente precisa fazer pausas e nessas pausas a gente sair para tomar uma água, tomar um café e fazer alguns exercícios, né, como, por exemplo, alongamentos, exercícios de ginástica laboral. As empresas que já têm esse, esse serviço, né, é, já veem os benefícios disso na saúde do, dos seus servidores e as empresas que não têm podem incluir esse, esse, esse trabalho nas suas empresas e os próprios servidores, os próprios trabalhadores podem fazer também esses alongamentos por conta própria. Você falou em pausa, de quanto em quanto tempo? Já há um estudo, já indicação ou a pessoa sentiu que ela cansou um pouquinho, que o olho começou a arder, aí é hora de levantar? Então, nós temos duas normatizações. Tem uma normatização, que é a NR17, que fala que a cada 50 minutos de trabalho, a gente fazer uma pausa de 10 minutos e a gente tem uma outra regulamentação, que daí já é um pouquinho mais voltada para a justiça do trabalho, que diz que a cada uma hora e meia, a gente precisa fazer uma pausa de 10 minutos. O importante é que essa pausa exista e essa pausa como você falou tomar uma água tal não é para ficar no celular mandando mensagem de olho vidrado no celular, né? Exatamente. Quando a gente fala em pausa, é para deixar o ambiente de trabalho, é para levantar da posição sentado, porque às vezes a gente deixa o, o monitor e permanece sentado olhando para o celular. Então isso, na verdade, não é uma pausa. Sobre a ginástica laboral, que você estava falando dos benefícios não só para o trabalhador, mas para o empregador também, mas as, a, os locais pequenos, onde tem uma pessoa trabalhando duas, é, é, e aí você sugeriu que a própria pessoa possa fazer algum tipo de movimento e tal. É, onde que ela encontra isso? É fácil encontrar? Na internet? Dicas? Isso, na internet a gente encontra com muita facilidade exercícios, dicas né, de movimentos para se fazer a ginástica laboral. Ao contrário de que, do que algumas pessoas pensam, a gente não precisa de muito espaço para fazer a ginástica laboral. A gente pode fazer ela utilizando a nossa própria cadeira do, do, do posto de, de trabalho. Ela pode ser feita por qualquer pessoa. Líria, a gente está agora, nesse mês de abril, é, com, com datas importantes relacionadas à saúde, à questão da, da movimentação, de deixar o sedentarismo. Queria que você falasse um pouquinho, para quem está nos ouvindo, é, a importância, você que é fisioterapeuta, de se movimentar, de se manter em movimento. Isso. Agora no mês de abril, nós comemoramos duas datas importantes né, no segmento da saúde, que é o Dia Mundial da Atividade Física, é o Dia Mundial da Saúde, que são duas datas que foram instituídas pela Organização Mundial da Saúde para a gente combater o, o sedentarismo e também para a gente pensar um pouquinho mais na nossa, na nossa saúde. E lembrando que a saúde não é só ausência de enfermidade, né? Ela engloba várias outras coisas e o tema da Organização Mundial da Saúde este ano para o dia da saúde é a depressão e uma das formas de se combater a depressão é a realização de atividade física, né? então acaba que essas duas datas elas se, elas se complementam e a gente está propondo né, para os trabalhadores, para os empregadores que durante o mês de abril tragam iniciativas de incluir no trabalho ações voltadas ao combate do sedentarismo. Muitas empresas, né, Lilian, fazem campanhas, fazem é, entre seus próprios trabalhadores é, de, de de semana, de aproveitar, de fazer caminhadas juntos, estabelece essas ações, é, isso é uma, uma, uma forma também de, de deixar o sedentarismo? Isso, isso é uma forma de deixar o sedentarismo, isso é uma forma de incentivar a busca por uma vida mais saudável e consequentemente a gente vai ter os reflexos dessa vida saudável no nosso trabalho também. Para uma vida inteira. Hum. Exatamente. Muito obrigada, Lilian Garcia, fisioterapeuta, por todas essas informações. E assim a gente termina o nosso programa desta semana. Mas você pode revê lo a qualquer momento na página do TRT na internet, no link Vídeos, ou no YouTube, no endereço que aparece aí no seu vídeo. Aproveite para curtir o Facebook, o Twitter, o Instagram do Tribunal, e assim ficar bem informado sobre a Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.